Olá, ah, gente. Tudo bem com vocês? E. É... Estou aqui hoje. Hoje. Hoje. A gente vai jogar. É, um jogo aqui. Bem legal pra gente jogar. É, a gente... Tá travando um pouquinho. No meu celular. E o meu tablet morreu, né? Não tá no conceito ainda, né? Que... Ele só estragou, gente. Fica tranquilo, tá? E tá tudo bem com ele. Tá super bem com ele. É... Gente... Que que é isso? Gente, que que é isso, cara? Um jogo de terror aqui, cara. Que bizarro, mano. Eu joguei com meu amigo Robertinho, né? É esse cara aqui, ó. Vou te mostrar pra, pra vocês aqui, ó. Esse cara aqui que eu joguei com ele. Vou te mostrar a conta dele. É, é esse cara aqui. Ele tem dois seguidores. E 19 amizades, é esse cara aqui, é o Robertinho, o nome da vida real dele, né, então bora sair aqui, não, meu Deus, Gustavo, meu Deus, caramba, E a gente vai jogar um, um jogo aqui super legal É, não é um jogo de terror, Regi é, é, vamos jogar um jogo de terror É, se chama, é, Tio, Ah, sei lá, mano Pera aí, deixa eu pesquisar pra vocês Aqui, ó É, tri. Vou pesquisar o Tui, que é o é inglês sei lá gente aqui Tui, mas é esse cara mano é gente eu já volto tá e bola come... bola entrar aqui vamos entrar pronto gente deixa eu fechar a porta aqui é, eu vou dar play aqui, mas antes de dar play, deixa o seu like, inscreva, e não perde nenhum vídeo, e bora lá! Ah. Vamos lá, vamos lá, let's go! Let's go! Oxi! Do nada tirou foto, cara. Vamos vir aqui. Opa, opa. Vamos pegar. Vou pegar a lanterna E a câmera. A câmera é para chamar o bicho, entendeu? Né? E você... Se eu pegar a lanterna, vocês estão vendo que essa bateria aqui... Gente... Meu... E gente, pausou a gravação aqui, gente Do nada, pausou a gravação E... sabe o que que é isso? Gente, do, do nada, quando pausou a gravação É, todo mundo tá pulando em cima de mim, cara Do nada, cara Eu acho que são, são meus fãs, cara Que que é isso, cara? Eu acho que são meus queridos, hein? É... Então é bom continuar aqui. Essa bateria aqui é a da bateria da lanterna. Você não pode usar usando ela ligando ela toda hora, senão gasta a bateria. Se a bateria ficar no zero, ela não ela não vai ligar mais entendeu tá entendeu gente o que, que vou colocar o ano que é melhor para mim ele tá todo escuro aqui vai vai vai vai vai vai, vai. Peraí, deixa eu ler no chat um buraco buraco eu sei que só tem uma entrada Mano do céu, cara. Vamos entrar aqui, ó. Entrei, okay, ok. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Opa! Mapia! Boa, cara! Uma pia, mano! Boa, gente! Fechou do nada a Antena. Vamos lá. Que que é isso mano? Que que é isso? Aqui, vem, vem, vem, vem de vende, Vem de quem, quem é essa de -ade? É... Tem um shop, tem um dinossauro aí na sua cabeça. É uma menina, cara. Ah! Falando inglês, cara. Eu não entende inglês, não. Só no PC que eu entende, mano. Oi, gente. Eita, tá bom. Travou, mano. Que gente, ah estão na entrada Vou seguir essa menina aqui Essa menina parece esperta Vou ficar aqui pra sempre? Se acabar minha uh, Minha ba Minha bateia Da lanterna, eu vou sair Mas um, Mais um aqui Que susto, mano Você é uma Menina ou você Tá Mano, mas tá... Essa roupa é de menina, mano. Hum, suspeito você, hein. Você, você parece suza, hein. Ah, bicho, de novo, cara. Não fica aí, Daddy. você Se eu ficar aí, você morre, velho. Foi do outro lado, Oxe, cadê o bicho? Foi do outro lado? Sei lá. Oxi. Gente, não tem nada para fazer esse mapa. Me espera! Ai, gente. Espera! Vamos, vamos, vamos. Vamos sair andando. Pala. Opa. Aí, bota. Vai, vamos, vamos, vamos, vamos. Oxi. Ufa, encontramos você. Diago. Oi, Diago. Foda, vou tirar. Foda. Foda. Não me empurra. Tu tá me ouvindo? Que foda. Esse cara parece esperto, mano. Ih, tá falando espalhão agora, véi. Falando os paiões agora, velho. Aqui ah, a pega, ah, que chato esse cara, mano. Ah, acabou a minha bateria. Ah, meu pai do céu, cara. Não tomei susto, não, gente. Não tomei susto, não. E bola pro próximo mapa. Vamos sair aqui, mano gente o que a gente fala alguma coisa mas é eu não encontrei nenhum mapa então é isso galera se gostaram um vídeo deixa o seu <risos> eu vou já aqui deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho para não é, é para ativar os Notificações e valeu! Fui vou até dançar aqui, ó. Aqui, ó, como é que dança, cara? sei, cara. Tá, tchau, gente. Fui.